Que a paz que excede todo entendimento possa estar conosco mais este dia em especial é, Eu quero nesse vídeo, né, hoje domingo de Páscoa Nada peculiar do que a gente ler um texto bíblico Para a gente examinar as escrituras e, e a luz da Bíblia Sagrada A gente falar da nossa verdadeira Páscoa Não a Páscoa como o mundo celebra, mas a Páscoa do Salvo, a Páscoa do Cristão, a Páscoa do Povo Escolhido, a Páscoa do Povo do Criador Então vamos ler aqui, peço você que se você tem uma Bíblia, abra comigo Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vamos ler a parte do versículo 6 Que diz assim Não é boa a vossa jaquitância, ou seja, o, nosso, o vosso orgulho não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, Aleluia, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos ler somente até esse versículo. Do versículo 6 até o versículo 8. Bom, antes de nós examinarmos o texto de Paulo, que Paulo escreve aos Coríntios, a gente precisa saber que a palavra Páscoa quer dizer... Pissa, né, do hebraico Pissa, que quer dizer passagem, né, quer dizer mudança, que a gente encontra essa palavra também lá no livro do Êxodo, se eu não me engano, no versículo no capítulo 12, quando o povo está se preparando para sair do Egito. Que o povo ia ia ter ali uma passagem, né, da sua da sua uma passagem para a liberdade, o povo ia ter uma passagem da sua escravidão Agora para a liberdade então quer, dizer, então quer dizer A palavra peça quer dizer passagem né? Uma mudança É uma passagem de um estado Para o outro E Lá no livro do Êxodo Quando o povo está Saindo do Egito Antes de sair do Egito Que, eles, que Deus chama Moisés E pede para que o povo é, Faça a Páscoa do Senhor Né a gente sabe ali que Deus dá ali é, todos os detalhes do que, do que Moisés tinha que passar para o povo, que o povo tinha que fazer para que eles assim celebrassem a Páscoa do Senhor antes de saírem do Egito. Né? Que seria a, a sua Páscoa, a Páscoa deles, que eles iriam celebrar de posteridade posteridade de, de, de geração em geração ia ser ensinado aos seus filhos, aos seus netos, para que eles se lembrassem de onde, de onde Deus, o Criador, os tirou. Era a passagem deles da escravidão para a liberdade. E agora Paulo, escrevendo aos coríntios, é, ele está dizendo assim, olha, não é boa, versículo 6, não é boa a vossa jactância, ou seja, o vosso orgulho, porque a gente sabe que na igreja de Coríntios estava tendo muitos problemas, né? não só de orgulho, mas de inveja, de vários, vários problemas estava tendo na igreja de Coríntios, por isso que Paulo escreve aos Coríntios. Mas não vamos entrar em detalhes nisso para que o vídeo não fique muito longo. Vamos falar aqui a respeito da Páscoa, da nossa Páscoa. E ele diz assim, olha, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, ele está falando aqui, quando ele fala de fermento, da mistura, né? que um pouco de mistura faz levedar toda a massa, que o, o, o povo de Deus, aquele que é salvo, aquele que foi transformado pela lavagem da palavra, pelo Espírito Santo, ele não, não deve mais se misturar com as coisas deste mundo, não deve mais agir como o proceder deste mundo, como os homens malignos, com as pessoas más não deve se misturar, não que a gente não deve se misturar com eles, porque isso é impossível, nós ainda estamos neste mundo, mas nós não devemos misturar com as maldades deles, com as coisas erradas que eles fazem, então ele diz assim, Olha, não, não, não se misture, porque um pouco só de, de, de fermento faz levar toda a massa, então ele fala assim, mas a vos do fermento velho, ou seja, das coisas passadas, da vida é, errada que vocês viviam no passado, a limpar-vos de todo esse fermento velho, para que sejais uma, uma, uma massa nova, assim como está sem fermento, porque Cristo nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Olha, ele está dizendo: se limpe de toda essa maldade, de toda essa impureza, porque o nosso verdadeiro, é, a nossa verdadeira Páscoa, né? que é Cristo, que é o nosso Messias, cujo nome em hebraico é Arrushua, Hamashia, o nosso Salvador, ele foi sacrificado por nós, para nos limpar de toda impureza. E o versículo 8 ele diz assim, Pelo que façamos festa, não com fermento velho, <risos> isso aqui é maravilhoso, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo está dizendo aqui para os coríntios, para eles se lembrarem da, da verdadeira Páscoa deles, que é o Messias, que é o, o, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, para que eles se limpem de toda aquela maldade que eles estavam cometendo, se limpem de toda aquela bandalheira que eles estavam fazendo, de toda aquela mistura, de toda aquela... É, é, é fazendo, porque se você estudar a igreja de Corinto você vai perceber que eles estavam fazendo coisas terríveis, até adultério e muitas outras coisas estavam acontecendo aqui, então Paulo está dizendo, se é limpar de todas essas coisas, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, e é aqui que eu quero que nós meditemos nesse pedaço aqui, Cristo, a nossa Páscoa, o Messias, a nossa Páscoa. Yahushua Ramachia, o nosso Salvador, ele é a nossa Páscoa. Então, limpai-vos de todas as coisas deste mundo. Esqueça coelhinho, esqueça ovo de Páscoa e ovo enfeitado, que tudo isso é paganismo. Esqueça todo o paganismo deste mundo. Se limpai-vos de todas essas coisas. E se lembre que ele, o Messias, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele é a nossa Páscoa. É, então ele deve se limpar de todas essas coisas Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos, os povos que se dizem escolhidos, salvos Ficarem é, assim, nossa eu tenho que comer um chocolate hoje Que senão nem que seja um bombonzinho eu tenho que comer para não passar em branco Passar o que em branco meu querido? Se você tiver que festejar a sua Páscoa que é Cristo Na verdade você não vai comer chocolate, você vai comer carne porque a verdadeira Páscoa eles celebravam com carne, com churrasco de cordeiro. Basta você ler, eles é, do capítulo 12, a verdadeira Páscoa que eles celebravam, que o povo fazia em referência, em celebração, em alegria. E eles faziam isso de todos os anos e passavam, é, é, é, ensinavam essa festa aos seus, aos seus filhos, aos seus netos, as suas gerações para que todos eles também celebrassem dessa forma para poder agradecer e se lembrar de onde Deus os tirou da escravidão e os colocou na liberdade, lembrar dessa Páscoa, dessa passagem, desse peça da escravidão para a liberdade e hoje nós temos que festejar a Páscoa de forma correta. É, olhando para Cristo, olhando para o nosso Messias, é, o Shua, a Mashi, ele, olhando para Ele, celebrando com Ele, porque Ele é a nossa Páscoa, Ele que fez a nossa passagem das trevas para a luz, Ele que fez a nossa passagem da morte eterna para a vida eterna. É Ele. Na verdade, eu posso até estar errado nas minhas convicções, mas eu acho que até esse dia, de celebrar a Páscoa também está errado, porque nós devemos celebrar a Páscoa todos os dias, nós devemos agradecer por essa passagem da luz para as, da, das trevas para, as, para a luz todos os dias. E se tivesse realmente de ter um dia de, certo de celebração, ao meu ver, esse é o meu ver, eu posso estar errado. você abrir a sua Bíblia aí, você pode ler, eu deixei aqui separado para a gente ler. Se você abrir Êxodo capítulo 12, você encontra aqui o dia que eles fizeram a Páscoa. O dia foi, olha bem. Versículo, capítulo 12, versículo 6 de Êxodo diz assim e o guardareis ao 14 quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, está falando do, do, do cordeiro que ia ser separado o cordeiro ou um cabrito e no versículo 18 diz assim no primeiro mês olha só no primeiro mês aos 14 dias aos 14 dias do mês à tarde Comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Do dia 14 ao dia 21 do primeiro mês. Qual que é o primeiro mês? Para nós hoje é janeiro. Ao 14 dia, dia 14. Então, o meu ver, esse é o meu ver, eu posso estar errado. Se tivesse mesmo de ter um dia, seria dia 14 de janeiro. Quem é que está aqui? O dia 14 do primeiro mês que o povo fez a Páscoa celebrando ali a passagem para a liberdade, a saída do Egito em direção a Canaã. E nós hoje temos que procurar, se esforçar para nós nos limparmos de todas as coisas deste mundo, de todas as festas pagãs deste mundo, os rituais pagãos deste mundo e nos atentarmos ao nosso Messias, que ele é a nossa verdadeira Páscoa, ele que sacrificou por nós, Porque é Ele que fez a verdadeira Páscoa, a verdadeira, o verdadeiro peça, a verdadeira passagem por nós. e nos fez a verdadeira Páscoa que é a passagem das trevas para a luz. A passagem da morte para a vida. Porque Ele diz que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então esqueça todas essas coisas deste mundo. Todos os rituais pagãos, eu não vou repetir aqui o que eu falei no começo, o um negócio dessas coisas que eles fazem no dia de domingo de Páscoa. Esqueça tudo isso, é o que Paulo está dizendo aqui, limpai-vos de tudo. E atentai-vos, porque ele, ele, ele infantiza que Cristo, o Messias, nossa Páscoa, foi Ele quem se sacrificou por nós. Então não fique assim, nossa eu tenho que comer um chocolate hoje para não passar em branco Não, você não tem que preocupar com isso Você tem que preocupar assim, nossa Não só hoje no dia de do domingo, mas todos os dias eu tenho que me alegrar e, e, e estar feliz porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi imolado no Calvário E ele, o a minha verdadeira Páscoa foi sacrificado por mim E me deu o direito de passar das trevas para a luz, da morte para a vida, amém, porque Ele é a nossa Páscoa, então isso que eu queria dizer para não passar em branco hoje, sem falar da nossa verdadeira Páscoa, do nosso verdadeiro peso da nossa verdadeira passagem, que é o Messias, que é a Jesus Cristo, cujo nome é hebraico é Rosh Hamashi, o nosso Salvador, que nos levará um dia deste mundo de trevas para a sua eterna luz. Amém? Fica na paz, tenha um bom domingo, você e tua família. Se você gostou do vídeo, eu peço a você que deixe um like aí, porque ajuda muito, é de graça e ajuda muito. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber novos vídeos, se você gostou, se você gosta do nosso trabalho. E compartilha também, né? deixe seu comentário Eu peço sempre para deixar o comentário Porque eu gosto de ver os comentários das pessoas Gosto de ver a opinião das pessoas Mesmo que seja contrária da minha né? Eu gosto de discutir a respeito da Bíblia Eu gosto de estudar a Bíblia Eu gosto de ouvir opiniões diferentes Porque a gente aprende A gente, a gente nunca sabe tudo Ninguém sabe nada na verdade A gente tem que estar sempre firmado nesta palavra porque ela é a verdade eterna, amém? Então é isso, que o Criador te abençoe fortemente, grandemente, fica na paz e até o próximo.